A FSG está entregando para os acadêmicos uma nova quadra poliesportiva, localizada aqui no prédio F, na rua Marechal Floriano 1094. A estrutura atende principalmente aos acadêmicos de educação física, nos cursos de licenciatura e bacharelado. A quadra poliesportiva ela é um importante recurso pedagógico para todas as disciplinas práticas do curso, incluindo os esportes, as ginásticas, as vivências corporais e os jogos. E ela é um principal contexto de atuação prática das disciplinas. Mas serve também para o desenvolvimento de projetos nos quais os alunos poderão participar e ao mesmo tempo serão oferecidos serviços para a comunidade. Com a nova estrutura que oferecer o no nosso curso, ela... Ela deu uma interação muito grande entre o aluno da aula teórica com a aula prática. Então, nós estamos vivenciando melhor agora essas atividades. Então, isso para a nossa experiência vale muito para o um profissional de educação física. Então, temos o espaço físico também da quadra. Ficou muito boa para poder ter atividade com até duas turmas no mesmo horário. A Academia Escola da FSG é outro destaque do curso de Educação Física, servindo como espaço pedagógico e também aberto à comunidade. E é bem legal, assim, cada um tem o seu horário, tem o seu instrutor sempre junto, aí é bem rigoroso, tem que uh, fazer o seu treino, aí eles vão mudando conforme o seu desempenho. Com a entrega da quadra, então, a faculdade completa o complexo de, de contextos uh, utilizados pela educação física, que é composto, então, pela quadra poliesportiva, pela sala de musculação, a sala de ginástica de academia, a sala de eventos corporais e a piscina, uh, onde realmente são todos os contextos utilizados para as disciplinas práticas do curso de educação física. Convidamos para todos que quiserem conhecer os ambientes e, obviamente, os acadêmicos aproveitarem e usufruirem o um máximo desse ambiente para a sua formação acadêmica. Venha conhecer os espaços da FSG e aproveite para utilizar os serviços disponíveis, como ginástica, natação e academia.